Olá, meu nome é Ricardo Wesley, sou doutor em Imunologia e pesquisador da Faculdade de Medicina e do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo. Nosso grupo desde o início da pandemia, pelo Covid-19, causada pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2, nós estamos realizando investigações nas respostas inflamatórias dos pacientes que são internados no Hospital das Clínicas. O que nós estamos procurando é, descobrir nessas investigações é avaliar biomarcadores, identificar alterações nas respostas imunes dos pacientes e principalmente identificar como diferentes comorbidades, ou seja, doenças prévias, como por exemplo diabetes, como por exemplo obesidade, como por exemplo, os receptores de transplantes reagem ao covid-19 e se isso pode levar a algum tipo de tratamento específico para essas populações. O que nós identificamos recentemente é que os pacientes transplantados reagem de maneira diferente ao covid-19 dependendo do transplante de órgãos que eles receberam. Como que nós realizamos essa pesquisa? Nós recrutamos pacientes que eram transplantados de coração, de fígado e de rins e também pacientes que não eram transplantados para servir como nosso grupo controle e acompanhamos eles durante todo o período de internação no hospital, ou seja, desde o primeiro dia que eles se internaram até o dia onde eles acabaram eliminando o vírus do seu sistema e receberam alta. O que nós identificamos é que os pacientes que eram transplantados de coração e de rim apresentavam uma resposta inflamatória muito maior do que os pacientes que eram transplantados de fígado e que os pacientes que não eram transplantados. Além disso, esses pacientes transplantados de coração e de rins apresentavam uma mortalidade muito maior do que os pacientes que eram transplantados de fígado e que os pacientes não transplantados. A nossa hipótese é que os diferentes tratamentos que esses pacientes recebem para evitar a rejeição dos órgãos, ou seja, a diferença nos tratamentos de imunossupressão, pode estar levando a uma modulação da resposta ao COVID-19. Então, esse trabalho, ele abre é, a perspectiva de identificar se essas drogas utilizadas no tratamento para evitar a rejeição dos órgãos pode estar influenciando a resposta ao COVID-19. Isso tanto para eventualmente modular o tratamento recebido pelos pacientes é, receptores de transplante de órgão quanto até para modular a resposta imune dos pacientes que não são é, receptores de transplantes de órgãos. Muito obrigado.